Singing in the rain. Singing in the rain. Você quer projetar steel frame, você quer fazer uma estrutura mais maravilhosa que essa que eu sou. Olha só que genelética. É Mas você não sabe como, você não sabe por onde começar, você não sabe o que você Você é arquiteto, engenheiro ou projetista. E quer entrar nesse mercado? Vem comigo, eu me chamo Helena Rodrigues. Com mais de 100 projetos, acho que muito mais 100 projetos, eu perdi a conta, mas com mais de 100 projetos fabricados e construídos em todo o Brasil, eu vou falar um pouquinho para você sobre os programas, softwares e como é que você começa a entrar nesse mercado de projetos e te digo mais, de maneira simples, eficiente e até econômica. Vem comigo. Sim. projeto no AutoCAD ou então até no próprio Revit e eu começo a trabalhar em cima de modulações, uma malha de 60 por 60 uma malha de 40x40, 40. então primeiro você precisa de um projeto, de um programa que ler os projetos, seja o AutoCAD, seja o Revit, tá certo? E lá você vai começar a estudar, cara, quais vão ser as minhas paredes estruturais, quais não vão ser estruturais, qual o tamanho dos meus bons, como é que eu tenho que fazer a composição desses bons, como é que vai ser uma escada? Como é que eu vou fazer o desenho da E você vai começar a analisar e pensar. Depois que você fez isso, você tem algumas opções. Você pode trabalhar com softwares já adaptados para o Steel Frame. Quando você trabalha com Revit, tem o Steel software, que é um software canadense muito bom, excelente. É um plugin do Revit que você compra. Você pode trabalhar, cara, ele é um software maravilhoso. Outro software muito bom que você pode trabalhar é o software da Premicad. Exatamente, é o Frame Structure. Você pode trabalhar com o software da Frame E ambos os softwares, o que, que eles fazem? Eles te ajudam um diário. Eu vou você definir quais são as suas paredes a fazer a parte da perfil, colocar ele a cada 60, a cada 40 e ajudar o programa já automaticamente fazer a distribuição dos perfis pela sua planta. O que, que eles fazem mais? Eles te ajudam muito. A ah, você começar a fazer o um desenho das treliças, como eu tenho aqui, treliças de pizza, tá certo? Mas eu quero que você entenda. Ambos os programas, eles são programas que te ajudam a desenhar a estrutura. Não é ao fazer o dimensionamento da estrutura. Isso, você começa a gente faz um, vamos dizer, um estudo preliminar. Eles fazem para você um estudo preliminar da estrutura. Já numa segunda etapa, depois que você fez a distribuição dos perfis, depois que você fez a distribuição das treliças, depois que você pensou no sistema da cobertura, o que é que você vai fazer? Você vai para a parte de dimensionamento estrutural. Agora, qual é a melhor maneira de fazer esse dimensionamento? Você pode fazer esse dimensionamento fazendo uma modelagem estrutural de toda a estrutura, o que eu conheço alguns projetistas que gostam de fazer, colocam perfil por perfil, travamento por travamento, trelista por trelito. Os projetistas trabalham de maneira mais simplificada. Na hora da modelagem estrutural, eles fazem a modelagem apenas dos contraventamentos, que servem para estabilizar a estrutura, com ações de vento principalmente, tá certo? Então, você tem algumas opções. Você pode modelar ou toda a estrutura, com todos os nós, barras, condição de contorno, propriedade da barra, ou você pode trabalhar de maneira simplificada. Mas em ambas das maneiras, eu te dou uma dica. trabalha trabalho sempre com, uma, com planilhas de Excel automatizado. Por exemplo, eu tenho algumas que eu uso para projeto que foi desenvolvida lá no escritório, junto com o Gustavo, que é um projetista que trabalha já há muitos anos com a gente. Junto com a Vanessa, que era uma projetista que trabalhava comigo, que era peruana. Ela até voltou pro Peru, que trabalhou muito então, você pode trabalhar com essas planilhas automatizadas. Algumas delas eu tenho até lá no meu curso online, né? E lá eu ensino como é que eu mostro que uso essas planilhas. E elas te ajudam muito na parte do dimensionamento. Mas vai depender sempre da complexidade do seu projeto. Você como bom projetista, você como bom arquiteto, você como bom engenheiro, você tem que ver qual maneira você se sente mais seguro de projetar. É somente com planilha pré-dimensionamento? É com planilha, pré-dimensionamento, é modelagem estrutural de toda estrutura? Ou não? vou fazer é modelagem só de contraventamento. Agora, quando eu falo de modelagem, quando eu falo de modelagem, tem dois programas que eu conheço bem, tá? E que eles funcionam bem pro Steel Frame. Um é o SAP 2000 e o outro é o Robot, tá? O SAP 2000 é um, é um programa que você pode até pegar é, estrutura do AutoCAD, pode puxar a planta pra lá... E o Robot é um que interliga muito com o Revit, então eu tô te dando os programas que você vai trabalhar, tanto na base do AutoCAD quanto na base do Revit, tá? São programas que funcionam muito bem pra esses dois sistemas. Então pega essa dica, cara, se você quer começar a projetar, vai nessa, mete a cara, você tem que começar a estudar, você tem que começar a desenhar, é isso que eu digo. E até as pessoas perguntam pra mim, Ele Eu ensino toda a concepção. Como é que funciona os painéis, como é que funcionam as prelícias, como é que funcionam os telhados, como é que funciona até escadas. Eu vou te mostrar como é que essas estruturas funcionam. Agora desenhar eu não vou desenhar não. Eu é um cara formado você tá de brincadeira comigo. Agora, você ficou curioso, quer saber mais? O que você vai fazer agora nesse momento? Você vai clicar aqui embaixo no descritivo do vídeo. Exatamente. No descritivo do vídeo tem um linkzinho. Você vai lá pra minha lista VIP do WhatsApp. Você eu não vou ter como me comunicar com você, tá certo, eu trabalho com lista de transmissão então eu preciso que você salve meu número, você vai salvar meu número, você vai poder conversar comigo você vai poder tirar suas dúvidas comigo e você também vai poder receber informações, novidades, vídeos novos postagens no Instagram, postagens no blog, vários conteúdos diferentes e se você também não está inscrito no canal, se inscreve agora se você não der a curtida, bota aquele joinha pra mim e se você tá com dúvida, deixa nos comentários aqui de baixo, fechou? Beijão, tchau, tchau, te espero no próximo vídeo.